Oi, tudo bem? Este é o quinto episódio da série sobre a exposição chamada Brinquedos do Brasil, Invenções de Muitas Mãos, realizada pelo Sesc Nacional, que está viajando por todo o Brasil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 para ficar por dentro de todas as novidades. Queremos continuar oferecendo conteúdos incríveis para você, por isso a sua inscrição é tão importante. Agora, vamos lá! Você já brincou de faz de conta com mamulengos, marionetes e fantoches? Vamos lá! São infinitos os personagens criados com mamulengos, que podem ser de três tipos. Os de vara, manipulados por hastes. Os que são movimentados por cordas, os marionetes e os de luva, em que a mão do artista serve de corpo para o fantoche. Esses brinquedos de íntima relação com o universo de livros, histórias e narrativas não podem faltar na vida das crianças, para que tenham a oportunidade de experimentar gestos e trejeitos divertidos, criar histórias e aprender a confeccioná-los. Lucas, eu estou vendo aqui que a gente tem brinquedo de artista paranaense, né? Como nós estamos em Londrina, né? Paranaense que somos. Então, explica para mim sobre esse brinquedo, sobre a técnica, de que forma que os professores que estão vendo a gente agora podem explorar toda a criatividade, todo o desenvolvimento da criança. Então, é, esse é o nosso orgulho aqui, né? Por ser do Paraná, é, ele é feito com caixa de fósforo, é, os professores podem pedir para os alunos trazerem de casa mesmo esse material é, em volta dele tem a questão que é a técnica da colagem que aí você pode trabalhar com a criança com é coordenação motora de, de é, mais focada para tra trazer aquilo para o meio, né, para fazer tipo cirurgicamente a criança, aquela questão de da criança olhar e ter aquele olhar de espaço também, de onde ela deve colar como ela deve estruturar. De jeito... a coordenação motora. Exatamente. Né? E aí a criança aqui pode trabalhar também, trazendo sempre de casa a bandeja de ovo que é feito o narizinho e os olhos também que é feito, tudo aqui é feito com aquela bandeja de ovo, papelão e caixa de fósforo então isso é tudo material feito encontrado em casa e na boca, quando você olha aqui a boca pra, na abertura, tem tipo uma ali dentro, porque você pode trabalhar com as crianças com EVA, com folha sulfite vermelha, com até meio, com qualquer, qualquer outro tipo de material que seja um pouquinho mais rígido que você consiga dobrar e fazer ele ficar parado ali. Entendi. E como material complementar aqui a gente tem tinta, cola, tinta, branca, cola branca e barbanes. o cabelinho feito de linha de barbante. Isso. E aí o de cima também é a mesma técnica que é só que daí aqui já é mais trabalhado não somente com bandeja de ovos você pode olhar aqui e é trabalhar também com caixas de papelão e aí o cabelo aqui ele já ele apropriou do formato do, do papelão, das estruturas, como parecendo o cabelo mesmo. Então a criança também pode trabalhar esse lado da criança, da criatividade do que ela pode se apropriar para fazer algo. E ficou bem engraçado, Sim. né? Ficou divertido, trouxe todo ali um movimento para a cabeça do boneco, né? <risos> Exatamente, a questão do cabelo, né? Parece muito aqueles cabelos de desenhos animados também. Sim, muito legal. O faz de conta de mamulengos, marionetes e fantoches ajudam a criança a construir a sua identidade. Por meio dos personagens, ela poderá desempenhar diversos papéis sociais e experimentar diferentes sensações e emoções. Além disso, as crianças poderão expressar os seus conflitos, bem como aprenderão a conviver em harmonia, visto que naturalmente brincarão em grupo e terão de combinar entre si as regras da brincadeira, além de contar com um espírito de solidariedade